Tá, peraí, deixa eu, deixa eu voltar pro corpo. Tá. Tá, eu puxo ela. Ei, garota, você tá aqui? Fui eu que... Não, você não fez nada. Escuta, Foi eu que dividi minha mãe Sempre fui, não. não, não foi. Não foi. Você tá aqui, a gente tá aqui. Você vai ajudar a gente da turma aqui da ilha. Você vai ficar bem. Você tá tô aqui, você tá bem. Como que eu vou ajudar? Fui eu que destruiu tudo. Você não destrói nada. Se acalma! Você tá bem? Você tá bem, tá? Você tá bem, a gente tá aqui. Você tá vendo tudo, tá tudo certo? Você tá vendo tudo certo? As coisas param de escorrer um pouco. As coisas começam a tomar forma de novo pra você, Bárbara. O André chega correndo. O que tá acontecendo? Tá tudo bem! Tá tudo, tudo bem. bem, não vem aqui! Não volta aqui! O que vocês estão fazendo aqui dentro ainda? A gente precisa, a gente precisa resolver isso!